Vamos começar trabalhando o um anel mágico de seis pontos. Vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Seis pontos dentro do anel eu vou puxar o fio solto para fechar vai ficar dessa forma agora iremos vir no primeiro ponto que colocamos dentro do anel mágico e vamos fazer um aumento eu vou inserir a agulha no primeiro ponto Vou fazer o primeiro ponto baixo, então o segundo ponto baixo para completar o aumento. Vou colocar o um marcador no primeiro ponto da carreira e vou trabalhar toda a carreira com aumentos. No final, teremos 12 pontos baixos. Terminados seis aumentos, terminando a carreira com 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós iremos fazer a sequência de um aumento e um ponto baixo. Vamos vir no primeiro ponto da carreira, fazer um aumento. No próximo ponto, vamos fazer apenas um ponto baixo. Em seguida, vamos fazer um aumento. Então, mais um ponto baixo no próximo ponto. Ou seja, vamos repetir a sequência de um aumento um ponto baixo seis vezes até chegarmos no final da carreira. Terminada a terceira carreira, agora na próxima, iremos fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior. Terminamos esta carreira com 18 pontos baixos, ou seja, a próxima carreira iremos ter também 18 pontos baixos. Vamos repetir essa carreira. Cinco vezes, ou seja, nós iremos fazer cinco carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Cinco carreiras de 18 pontos baixos. Terminei de fazer as cinco carreiras de 18 pontos baixos. Agora, eu irei fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então vou fazer uma correntinha para arrematar a linha. Vou cortar e vou desfazer o laço. Tá pronto uma das metades, um pedacinho do, do coração. Agora, eu vou guardar essa parte. para a próxima parte, eu vou repetir o processo da primeira até a sexta carreira. Ou seja, quando chegar na, na parte que começa a repetir as carreiras de 18 pontos baixos, nessa eu fiz cinco carreiras de 18 pontos baixos, nessa eu fiz apenas três. Porque o tata, como vocês podem ver, ele tem um ladinho dele, do coração, é um pouco mais alto que o outro. Então, por isso tem essa diferença. Então, aqui, eu terminei aqui a sexta carreira, repetindo o mesmo processo que eu fiz nessa. Vamos unir as partes. Eu vou vir aqui em qualquer parte da primeira peça. E vou unir com um ponto baixíssimo. Tô com a linha na alça, eu vim aqui em qualquer ponto da outra peça. Agora, eu vou puxar o fio por dentro do ponto da outra peça e por dentro da alça que está presa na segunda peça. A partir daqui, no mesmo lugar, eu vou fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. E o primeiro ponto baixo, agora eu vou mudar esse marcador de lugar. O primeiro ponto baixo agora é aqui. Nessa peça aqui, eu vou trabalhar os 18 pontos baixos dessa volta. Eu já fiz o primeiro, então, eu vou continuar e trabalhar os 17 pontos baixos. Aproveito para trabalhar essa linha do arremate da primeira peça por entre os pontos para já ir escondendo ela. Eu faço eu trabalho deixando ela rente a carreira de pontos para que ela fique escondida. Terminado aqui os 18 pontos baixos na primeira metade, eu vou vir aqui no próximo, normalmente, vou pré-pegar o primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. E vou continuar, trabalhar os 18 pontos baixos dessa volta e vou completar, vou completar a volta com 36 pontos baixos. Cheguei aqui no marcador, terminei os 18 pontos baixos nessa outra metade, agora eu irei fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior, duas vezes. Por duas carreiras, vou apenas fazer um ponto no ponto da carreira anterior. Terminando as duas carreiras de 36 pontos baixos, agora nós iremos fazer a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição. Feito os sete pontos baixos, agora vou fazer uma diminuição. Vou pegar o primeiro ponto, vou no ponto da frente, fiquei com três altas na agulha, puxo a linha por dentro das três. Agora, novamente, eu vou repetir os sete pontos baixos, então, a diminuição, vou fazer essa sequência até o final da carreira. Terminada a sequência, agora iremos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Agora, iremos fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Agora, na próxima carreira, nós iremos repetir a sequência de quatro pontos e uma diminuição. Novamente, né, terminada a carreira de quatro pontos e uma diminuição, eu terminei a carreira com 20 pontos baixos, agora irei colocar os olhinhos e as traves de segurança. Vamos posicionar o coração com esse lado menor maior, essa lateral mais alta do seu lado direito. E vamos contar a partir da nossa última carreira, duas carreiras de ponto para pôr os olhos. Aqui é a primeira carreira, segunda, ele colocar no, no espaço logo acima da segunda carreira. Vou tentar posicionar alinhando mais ou menos com a descida dessa lateral, coloquei o primeiro olhinho, vou pular dois pontos para pôr o próximo. Eu venho aqui do lado e conto um furinho, dois, coloco o olho no próximo. É uma característica do personagem, os olhinhos bem juntinhos. Vai ficar dessa forma, então vamos colocar as travas de segurança. Aqui, após colocar os olhinhos, agora vamos bordar. O desenho das sobrancelhas dele, que são dois risquinhos, são duas sobrancelhas retas. Peguei aqui uma agulha e uma linha preta. Vou ver pelo interior do trabalho, vou contar, vou pular essa carreira, fazer entre o espaço, entre esse espaço dessa carreira de cima e essa. Vou contar três pontos. O que eu já tô é um, dois, três, vou passar a linha algumas vezes para deixar ela mais grossa, como meu fio era fino, eu passei a linha três vezes para ficar mais grossinha. Agora eu vou fazer a próxima aqui. Você tem que observar bem, tomar cuidado, pois como o trabalho é feito em espiral, ele tem a tendência a descer, ele não fica todo reto. Se você observar bem, aqui no meu trabalho, aqui não tá indo retinha, aqui vai e desce. Se eu acompanhar essa linha aqui, o ele vai ficar meio caído e vai deixar ele com uma expressão triste. Então, tome cuidado com isso, caso o seu também esteja dessa forma, tente colocar o fio um pouco mais para cima, por entre os pontos mesmo, para evitar deixar ele com expressão de tristeza. Coloquei os olhinhos, desenhei... As sobrancelhas, agora vamos continuar trabalhando no crochê. Na próxima carreira, iremos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir a sequência até o final da carreira, completando, então, quatro vezes essa mesma sequência. E vamos terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Terminada a carreira de três pontos e uma diminuição, agora iremos desenhar os lábios do Tata com um fio amarelo. Ele tem um formato um pouco circular, um pouco oval, no caso, ele é, ele é compridinho aqui, sim, arredondado nos cantos. No final, você tem que obter aproximadamente este formato. Terminando de bordar o lábio dele com esse formato, eu utilizei o mesmo fio preto que usei na sobrancelha para fazer o formato da boquinha aqui ao meio. Agora iremos continuar a parte de crochê e finalizar a peça. Na próxima carreira, iremos fazer dois pontos em uma diminuição. Terminada a carreira de dois pontos de uma diminuição, vamos começar a colocar o enchimento. Cuidado na hora de colocar o enchimento, principalmente na parte dos olhos, pois se você empurrar a pontinha do... Do pininho dos olhos, ele pode entortar, então, tente colocar com cuidado nessa região. Próxima carreira, iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Agora, na última carreira, iremos fazer quatro diminuições em sequência. Um. Dois. Três. E quatro, inserir a agulha aqui, dar uma ajeitada no, no enchimento, empurrar ele pra pontinha que acabamos de fazer. Agora, que eu irei fazer. Agora, pra finalizar, eu vou cortar a linha. Vou deixar um fio relativamente longo. Vou pegar essa linha e vou passar por dentro da alça da agulha. E vou puxar. Agora, você pode arrematar essa linha. Agora, você pode esconder essa linha. Agora, você pode esconder essa, linha, pode esconder essa ponta solta ou deixar ela longa para fazer como eu irei. Você pode colocar o personagem num cordão, ou num numa argola de chaveiro, ou no mosquetão. No meu caso, eu irei utilizar uma argola de chaveiro, vou colocar aqui na parte de cima e vou usar esse fio para costurar essa argola aqui no topo da cabeça do tata. No, Vou pegar essa linha, vou introduzir pra dentro, vou atravessar até sair bem no centro aqui da cabeça dele, bem no meio do coração. E vou costurar a minha argola. Terminado de costurar, vou puxar a linha para dentro da peça. Depois de arrematar, vou cortar bem rente. Então, está finalizado o seu chaveirinho do Tata. Espero que tenham gostado do tutorial. Espero que tenham gostado deste vídeo, eu tenho o plano de completar a turma toda, fazer todos os outros personagens, dependendo de qual vai é ser a resposta em relação a este vídeo, na questão de número de likes, compartilhamentos e visualizações, se tiver uma boa repercussão, irei continuar a série de tutoriais até completar toda a turma. Obrigada por assistir, vejo vocês no próximo vídeo.